E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui um vídeo passo a passo de como você está comprando Star Atlas, investindo em Star Atlas. Então, pessoal, olha só, você vai precisar estar tá cadastrado na corretora Gate.io. Se você não tem cadastro na Gate.io, tem um link aqui na descrição. Você clica nesse link, baixa seu aplicativo ou cadastre-se pelo seu computador tanto faz você utilizar essa estratégia no computador como no seu celular mas eu vou fazer hoje pelo celular então tá aqui ó meu aplicativo da gate o, vou clicar nele vou logar aqui na minha conta pronto já tô logado aqui pessoal Primeira coisa que você tem que fazer após o cadastro é mandar o SDT aqui para GateO. Como que manda o SDT aqui para a Vou deixar esse cardzinho aqui para você assistir o vídeo e ver como que eu mando meus USDT para cá. Após você mandar os seus USDT para Get.io, você já vai poder comprar esta Atlas. E aí, como que você faz? Você vem aqui no menu câmbio. Aqui, ó, onde tem raça barra USDT... Ou qual o nome que vai estar tá na hora que você entrar? O Bitcoin barra USDT. Você clica. Aqui você vai colocar o nome da moeda. Atlas. Atlas dá para comprar com USDT. Eu clico nela aqui, ó. Vocês podem ver que ficou Atlas barra USDT. E aqui onde tem comprar e vender, você deixa comprar. Aqui em limite, deixa limite mesmo, tá? Limite. Você vai clicar aqui no número 1 desse book de vendedor aqui, ó. Clica nele, ó. Ou clica no segundo, escolhe um desses vendedores aqui, ó. Aqui você seleciona quantos por cento você quer comprar. Eu vou comprar 100% dos meus USDT. Cliquei aqui no... E clico em comprar, confirmar, ok. Coloco minha senha e pronto. Vamos ver aqui, ó. Vocês podem ver como a gente executou rápido, nem veio para o book. A compra já foi confirmada automaticamente. Vamos aqui em histórico. Olha só, está aqui, ó, Atlas. Prontinho. Então, já acabamos de comprar nossas Atlas. Se você está fazendo a compra e está vindo para o book, não está conseguindo executar na hora, você vem, cancela a sua, a sua ordem. E aí você faz bem rápido, tá, pessoal? Aqui, ó, você clica no número 1 e já clica em comprar bem rapidinho. Por quê? Porque como varia muito o valor aqui, talvez quando você clica aqui, que vai clicar em comprar, a ordem não é executada porque eu vou, o valor mudou, né? Então você tem que ser bem rápido. Então vamos aqui, ó, para vocês verem como eu comprei. Vamos clicar aqui em carteira, conta spot. E aqui, pessoal, ó, vocês podem ver que eu já tenho minhas atlas aqui, ó. Então, pessoal, é assim que você compra a Atlas, é, é o jeito mais fácil. Então, todos os links estão na descrição, dá uma olhada na descrição, clica no link aí para você fazer seu cadastro na Gate.io, porque essa corretora aqui é top, é a corretora dos lançamentos. Também tem aqui, ó, ICX, tem Meta Hero, aqui vai ter Baby Doge, e você vê qual é a moedinha que você quer comprar aqui. Valeu, pessoal, um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau. Fui!